Uma vez uma paciente perguntou, Marta, por que, que eu tenho facilidade de atrair coisas ruins para a minha vida? E aí eu falo para ela, você tem a mesma facilidade de atrair coisas boas. A diferença é que nesse momento você está sintonizada no ruim. Você está olhando para isso, acreditando nisso, por algum motivo. Talvez por herança, família, por algum processo interno seu. Então... É, quando você atrair coisa ruim, não dá ênfase, não faz aquilo se tornar mais pesado, isso é reclamar, então aconteceu aqui lá, ah, muito obrigada, tá tudo certo, muda, muda a sintonia, sabe quando você tá lá sintonizando na antena 1, aí começa uma música, ah não, essa música é muito antiga, você pode ficar ouvindo ela e falando, ah que saco, que saco, vai vir uma pior, do contrário, se você ouvir um troca pra 97, puxa vida, cara que legal essa música eletrônica, mó vibe, vai vir mais daquela. Ah, puxa Marta, mas você tá falando de rádio? Então, você é um rádio, você muda a antena, antena 1 eu ia falar, né? Você muda a frequência, é você quem tem que mudar, não é o rádio.